Fala, galera! Beleza, sou o meu trazendo Mais um jogo pra vocês. E, bom, hoje a gente vai jogar bem de Naked Machine, capítulo 2. Sim, eu comprei o jogo. Pra gente poder jogar o capítulo 2 e eu já volto quando já entra. Voltamos. Voltamos aqui. É... Bora. Tá. capítulo Capítulo oh. a velha música. Oh Tá. See if I can find a way out. Tá. Tá, tá, tá, lembrei. Acho que aqui é saída. Tá, vamos. Ai, que susto! Jogo, você não sabe quanto você nasceu. É Eu sido de bacon aqui, então vou comer. De onde libertar? Não sei. Tá. This place gets so big I from the shadows to rain his sweet blessings upon me the figure of ink that shines in the darkness I see you my savior I I pray see you hear me whose old songs give it me Excuse me, can, can you help me? Oh? Where the hell did he go? You may wait. Or in the morning, you'll be dead. I need to get power to this gate somehow. should be a couple switches nearby. Then maybe I can open it. Tá, eu já sei o que eu acho que é esse daqui mesmo. Exato. Ele tem aqui em algum outro lugar. Poxa, o extremo quebrou. Tem essa cadeira aqui? Não tem como. Trabalho difícil, trabalho feliz. Aqui. Agora mais um que aqui que tem alguma coisa É aqui, aqui, aqui Abre o portão tá. Bom... Tem remoto aqui, Ei, Eita. Eu não quero que abrir não. It's really dark in here. Departamento de música. Nossa a música me assustou. Para! Para, fone! Para jogo! Looks like the stairway is flooded. Sai! Quero sair! Quero sair! Ga sair. Quero sair! Não dá! Tá trancado essa merda! Ok, isso! Você destrancou a porta! Não! Sai. Abriu uma porta. Que isso? E, Bendy aqui, ó. Feliz, triste, bravo, com fome. É isso mesmo né, que eu tô. Olha que a chave dele. Perdeu, falou que perdeu em algum lixo. Que perdeu em mim. Não, mentira, mentira. Aqui, ó, tem um lixo aqui. Tem mais lixo. Tem aqui, ó. Aqui, cheio. Tá, o que que eu abro agora? É aquela porta ali, ó, que tava cheia de tinta. Aqui, ó. Não, eu vou aqui, ó, armário. Contrabaixo, violino e contrabaixo, e a bateria, tá. Contrabaixo, violino, contrabaixo, bateria, tá. Contrabaixo, violino, contrabaixo, bateria, tá. Eu aqui que é. Tem que ativar isso, falou. Tem que ativar. Naquele lugar lá das, das músicas. Esse lugar aqui contrabaixo, contrabaixo, é, violino. Contrabaixo, um bateria, tá, que é o santuário, é isso, eu Entrei... ah, entendo muito de música. nem sei como que eu sabia que aquilo era um contrabaixo, uma pra baixo, filha da mãe, meu Deus do céu sai vou morrer a culpa é sua seu merda que eu toma! meu Deus meu Deus céu morre morre seu merda sai não quero mais ficar aqui não Tá, acho que eu tenho que procurar alguma coisa. Frória. Será se dá pra descer aqui? Dá. Oh, meu Deus! Sai! Veio! Oh não, there's tá, no valve. Where did it go? Acho que eu tenho que puxar isso. Tá agora aqui. Ih! Toma! Tava, tava, tava segurando só blusa. A lata quiet. Diga, vem bay, bisi é down here. But it's just for old like he Eita, que isso? Eu vi que eu tenho que esmagar o bicho. Eu tenho um machado, só vou matar ele. Mano, é isso mesmo. Sorry I had to do that. Nice Eu também. Eu também. Me desculpa. Eu também é um bonito chapéu, meu. Quebrei o bend porque eu não tô nem aí. Vamos. Yeah. Yay. Yeah. Yay. Yeah. Hey. yeah Okay, that should do it. Acho que eu tenho que ir pra algum lugar. Pra cá? Não. Ah, diminuindo a tinta. Controle da bomba. Atrás pelas escadas. As escadas. Acho que aquela ali. Saída. Ai. what our sheep roaming away now, would we? No, we wouldn't. You're I admit I am honored. You came all the way down here to visit me. It almost makes what I'm about to do seem cruel. No, sorry. But the believers must honor their savior. I must have him notice me. Wait. You look familiar to me. Não, só não. O que, que tem no meu rosto? Uh, sai. Não, sai, não, sai, seu peixe. Não, chegou não, não. And then, I will be freed from this prison, você é tinta. This stinky, você vai morrer abyss. se você... Fico, eu fico silêncio se Quiet. eu quiser. Eu escuto se eu quiser. I você não manda em mim. Crawling. Crawling. Como que você faz se não tem boca? Let us begin. The ritual must be completed. Soon he will hear me. He will set us free. Cala sua boca. Me solta. Me solta. Me solto. Me solto. Ouro, eu aí! Não, eu não vou. Não, eu não vou estar morto, não! Bora! Não, vende, não! Sai, Benji. Não! Meu Deus! O bend vai me matar! O Wade matou ele Meu Deus ah, Sai, sai Sai, bicho Meu Deus, esse jogo da medo Mano Esse jogo é muito bom, mas Mas The e Mike Moody são os criadores do jogo Por que? Por que fazer um jogo de terror? Por que não fazer um jogo legal? Ritinho Desse jeito, podia ser um jogo de terror, tipo, de boa, mas não é assim o jogo, tem que ser assim. Quebrou um machado. Como que um machado vai quebrar? Tão fácil assim. Ah, não tem como, tem que vir pra cá. Não, Ah, Tá perto aqui, meu Deus, meu Deus do céu! Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? vou... Eu vou morrer. Tem uma porta ali. Não, não, não, não, Bendi, não, Bende. Não, Bendi. Ele me matou. Que isso? Que isso? Que isso? esse jogo, dá muito medo, velho. Ah! Não olha pra trás. Puxa a porta! Elevador. Eita. Alô? Alguém ali? Eu sei que você está aqui. Não aparece não! Não, não, não, não, não! Não, não, não! Não! Ele não estava morto? Boris? Ah, Boris! Onde oh, Boris. ele Boris? Eu não sabia. Galera, Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mano, esse foi o vídeo. Mano, tchau.